Muito bem, pessoal, estou de volta com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho, nada mais, nada menos, de Josué Barbosa Lira. Às vezes você fala, professor, eu nunca ouvi falar desse homem. É, mas hoje você vai aprender um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos! Muito bem, né? Para quem não conhece Josué Barbosa Lira... Ele foi o, é um dos artistas brasileiros que mais gravou nesse país, né? É que mais gravou discos é, deus da década de 60 até o comecinho aí, né? É o comecinho do, do, do ano 2000, né? É, foi o homem que mais gravou nesse país, foi um sucesso tremendo naquela época, uma época que a música evangélica praticamente não tinha divulgação nenhuma. É, praticamente não tinha apoio de rádio, não apoio de televisão, não era igual hoje, né? Que a cantora Aline Barros e outros outros cantores gospels aí é gospel famoso tá sempre na televisão, né? Naquela época nem rádio tocava, né? Mas Josué Barbosa Lira era um homem à frente do seu tempo. Em plenos anos 60, ele gravava a base de três discos por ano, que naquela época é uma gravação de um LP era uma fortuna, hein? Eu lembro, é, não nos anos 60, né? Que eu não sou dessa época, mas a, ainda nos anos 80, teve gente que vendeu sua própria casa, né, para poder gravar um disco, né? Gravar um LP era caro demais da conta e o homem gravava três discos por ano. Era um sucesso tremendo de venda, de vendagem no meio do povo evangélico naquela época, né? Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos dar alguns detalhes aí da carreira de Josué Barbosa Lira. Muito bem, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegando aqui a papelada, né, é, muito bem. Josué Lira, é, nada mais nada menos, que lançou 136 discos no Brasil, 17 compactos e 6 CDs em vida. Olha só a quantidade de discos que esse homem gravou. Dos anos 60 até 2001, que foi o ano da sua morte, né? É, isso porque ele deu uma paradinha, né? Ele deu uma paradinha. Em 1988, ele deu uma parada, ele inclusive não atendia nem pedidos mais de... É, pra cantar nas igrejas, para poder fazer evento. E ficou um mistério, né? Que até hoje ninguém se explica aí. Não sei se ele tava com problemas pessoais, alguma coisa assim. De 88 até 2000, Josué Lira ficou parado... É, até sem gravar, em 2000, ele voltou a gravar, infelizmente, no ano de 2001, é, ele foi acometido de uma enfermidade, e aí passou dessa terra é, para os braços do papai do céu. Né? Mas são muitos discos, são muitas obras gravadas, é, corinhos, né? ah, é, músicas de, de autoria dele, tem no mercado brasileiro ainda você acha em CD remasterizado né muita a bênção chegou o corinho muito conhecido nas igrejas por aí e enfim né muita coisa boa é um material muito bom que ele deixou aí para nós né é, ele ele veio ele é oriundo lá do nordeste né qual que é o nome, é o nome da cidade lá é, deixa eu dar uma descoberta na página aqui é, deixa eu ver se esse microfone não dá problema aqui é, deixa eu ver aqui deixa eu pegar é, meu Deus do céu, esse microfone passa ano e entra ano e está dando problema, né? É, muito bem, Josué Lira, muito bem, ele é oriundo da cidade de Condeúba, é, nasceu no dia 16 de janeiro de 1933 e partiu né, para a glória junto com o Papai do Céu dia 3 de dezembro de 2001. É, infelizmente aí a, a enfermidade levou ele até cedo né é, não, não era um homem já de idade é, tinha muita coisa ainda para pela frente né Josué Barbosa Lira é, chegou em São Paulo com 16 anos de idade começando logo a trabalhar e estudar no curso de química é, ele a intenção era outra né é, a, quando ele chegou em São Paulo a intenção não era mexer com música é, depois de formado, não exerceu profissão, por ter descoberto seu talento para a música, cantando em boates, clubes, noturnos e etc. Né? Após conversão em 1961, gravou é, o gravou seu primeiro disco, ainda em 78 rotações. Aquele discão, hein? Aqui lá era aquela bolachona, é, uma bolachona pesada, né? o disco danado de ruim aqui. É, muito bem. Ainda 78 rotações, além de outros 17 compactos com os LPs, chegou a, ao recorde de gravações com uma média de 9 LPs por ano. É, eu, no começo eu até errei, né? eu falei que era 3 LPs. 9 LPs por ano esse homem gravava na década de 60, a música evangélica que todo mundo sabe que nessa época não tinha vez, né? É, não tinha divulgação, não tinha nada. Não é igual a música secular. Música secular nessa época já tinha divulgação faz. É, para todo lado, né? Música evangélica não. No Brasil era praticamente.. É, não tinha nem rádio para tocar naquela época. Mas o homem é, gravava e vendia mesmo, né? As gravadoras ficavam louco atrás. Inclusive, até depois da sua morte, né? É, ele gravou tanto, deu tanto lucro para as gravadoras e essa pobre criatura aí morreu em São Paulo, pobre e abandonado, né? É, deixa eu ver aqui mais é, Após ou conversão, tal, tal, tal, Deixa eu ver. É, tô lendo aqui, né? Estou é, lendo aqui empresas é, da gravadoras muito bem em diversas gravadoras, né? É, exatamente. Ele era um cantor que ele não tinha um contrato fixo é, com gravadoras é, ele gravava, gravava é, é, em uma gravadora, ou a outra, e a outra, enfim, por isso que lançava tanto disco, né? É, a maioria da, dos discos dele foi lançado pela famosa gravadora Louvores do Coração, é, a primeira gravadora evangélica do Brasil, é, nos anos 60, e depois a gravadora Califórnia, que começou em 1958 também, né? É, na Califórnia ele deixou muitos discos gravados, muitos LPs, é, depois passou pela Recanto dos Evangélicos, pela Doce Harmonia do Rio de Janeiro, é, pela Bandeira Branca do Rio de Janeiro e muitas outras mais. Tem, aqui tem até marcado, né? É, tem marcado aqui a Louvores do Coração, a Bandeira Branca, a Bom Pastor de São Paulo, a Doce Harmonia do Rio, a Califórnia de São Paulo, a Cartaz Discos, isso, a Cartaz Discos é muito antigo, né? É, esse selo, a Copacabana, e ele foi um dos primeiros cantores evangélicos a, a gravar numa, numa gravadora secular, é, de tanto que ele vendia, né? E também a Copacabana, Recantos Evangélicos, Novo Horizonte e muitas outras nas produções, o uso dos ritmos variados, como Caltring, Marcha, Guarânia, Valsa, Rock, Jazz, Blues, dentre outros, que lhe proporcionou muitas viagens pelo Brasil e outros países Portugal Itália Espanha Chile Equador é, para evangelizar esses esses países né é, discos especiais também foram gravados como o seu centésimo LP em comemoração né em comemoração a, em homenagem à Assembleia de Deus onde menciona nomes de pastores famosos da época da Igreja Assembleia de Deus. Em 2007, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei é, do vereador Adolfo Quintas, em homenagem ao cantor e compositor, é, denominando a Praça Comendador Josué Barbosa Lira, uma praça no bairro Parque Sônia, distrito de São Miguel Paulista. Muito bem, né? Hoje. Ele tem um nome aí numa praça, mas não adiantou nada, né? Enquanto o homem estava vindo, ninguém ajudou. É, pela pouca, poucas informações que a gente tem, é, em momentos de enfermidade, vivia de doação, né? Doação de cesta básica de amigos, porque praticamente morreu abandonado, né? É uma, uma judiação. Esse país é dessa maneira mesmo, né? É, não é só ele não. Muita gente já morreu dessa maneira, hein? É aqui, faz sucesso, depois é abandonado, esquecido pelo tempo é, E ele deixou aí uma camassada de disco Inclusive eu tenho algumas, algumas relações aqui de, é, de nomes né Você que é evangélico, você que às vezes já tem aí a fachada de 50 anos Você vai lembrar de alguns títulos desse aqui Eu estou virando meu microfone, mas está difícil hein? É, Eu preciso ajeitar esse sistema aqui né é, Muito bem, olha aqui ó é, os compactos, pregando o evangelho vamos, vamos é, remir louvai ao Senhor, descanso no poder de Deus Jesus é, é a luz do mundo Jesus é bom, Salmo 51 sim é maravilhoso, Josué canta aleluia vou morar com Jesus, promessa de Cristo fui transgressor, buscai o primeiro reino de Deus a mensagem que guia Jesus é o meu guia LPs, é, esses são os compactos que eu acabei de ler, LPs, as dez, as dez virgens, é, manso e suave, eterno salvador, onde está Deus, quando o sol se escurece, só falta você, tem lugar para mais um, cantarei osanas, Cristo tem poder, Lírio dos Vales, Josué Barbosa lira canta a história da cruz, se você não vai, deixe-me seguir, o fim vem, o Senhor é o meu pastor, Deus e suas maravilhas, Jesus vem, capa de Marte meu, dobre os joelhos em oração, terra que mata profeta, a destra do Pai, falando com Jesus, canções evangélicas, devemos orar, onde está Deus, é... onde Deus está, a porta da graça, chuva de bênçãos, Deus falando a Moisés, quero ouvir Jesus, é, segue nas pisadas do mestre amor de Deus, isto que me faz cantar e nos evangélicos uma voz para o Brasil para Cristo bendizei a minha alma eu vivo porque vivo no Senhor meu Deus do céu é muita coisa né e assim por diante né são inúmeros, inúmeros lançamentos é, os últimos aqui que eu estou vendo aqui é, foi o que deixa eu ver aqui é, em 1989 Tem referência do último lançamento é, Mas no, eles estão errados nessa marcação Eu acompanhei, né? Eu acompanhei essa... Em 87 ele lançou um Depois foi só, em, só em, em 89 Mas a carreira dele mesmo encerrou em 2000, né? Esse último trabalho foi lançado em 2000 Tá errado aqui a, a, a referência que eles dão aqui, né? Mas tá valendo, né? Pelo menos aí lembraram dele, né? Muito bem. Está é, aí, né? Um pouquinho aí da história desse homem que é, praticamente fez a história da música evangélica no país e que está praticamente esquecido pelo tempo, né? Hoje rádios não tocam, ninguém lembra mais. Josué Barbosa Lira, o homem que era à frente do seu tempo, fez sucesso sem tocar em rádio, fez sucesso sem ter divulgação. E deu muito lucro para os milionários e ele mesmo, né? Ele mesmo só ficou a saudade. Muito bem, gente. Tá aí, né? A pequena biografia aí de Josué Barbosa Lira para você que é evangélico, né? Eu Tenho certeza que você já conhece. Você que não é, é no mundo gospel existiu muita gente famosa também, né? Fica você sabendo e essa dica para você. Um abraço a todos.